Muito bem pessoal, nesses tutoriais aqui você vai ver ah, os seguintes tópicos. O tópico número 1. Um. O que é tempo gráfico, como mudar, como esticar e achatar o gráfico, como dar zoom no gráfico, ok? Como abrir mais um gráfico do mesmo par de moedas, como tirar ou colocar grade no gráfico, como saber onde estão meus lucros no dia, do dia, como saber meus lucros do mês... E o que é rebaixamento, tá bom? Então vamos começar com esse primeiro aqui, o ah, primeiro tópico. O que é tempo gráfico e como mudar? Então nesse primeiro tópico, pessoal, o que é tempo gráfico e como mudar? É muito simples, tá? É, aqui nós temos, ah, por exemplo... É, aqui um gráfico acontecendo aqui, tá bom? O mercado está andando, tá? Nesse caso estamos usando o um par de moeda é, ouro, ouro USD, tá? Então o que é um tempo gráfico? Em que tempo gráfico se encontra agora? Em H4 4 horas. O que, que significa 4 horas? É o tempo que é a mudança de uma vela para outra. Então essa vela aqui ela está achatada aqui no momento. Mas até o tempo de ela mudar para uma outra vela, o tempo dessa vela é de 4 horas. Se baixarmos para 1 hora, que você encosta aqui e já vai ver ali escrito 1 hora. Vai demorar então 1 hora para mudar para a próxima vela. M30, 30 minutos para mudar para a próxima vela. Então ele vai caminhar para cima, para baixo, vai oscilar, tá bom? E vai então mudar para a próxima vela só depois de 30 minutos. 15 minutos, então ali ela vai demorar 15 minutos para ir para a próxima vela. E assim sucessivamente, 5 minutos e 1 minuto, ok? O A sugerido sempre é que se opere para segurança, para ter... Ah, ali um risco muito, muito minimizado, então aqui em H4, que okay? H4 é a, o tempo gráfico mais sugerido ou, ou até mesmo H1, dependendo do capital, para se ter segurança nas operações, ok? Vamos para o próximo tópico de tutorial. Próximo tópico, pessoal, que é como esticar e achatar o gráfico. Como esticar e achatar um gráfico, ok? Aqui do lado direito você vem aqui nessa faixa, clica e pressiona e arrasta para baixo ou para cima e você vai então estar achatando ou alongando o gráfico para melhor visualização, ok? Próximo tópico de tutorial. Como dar um zoom no gráfico? Muito simples, como você vê o zoom, né? Você pode ver aqui as velas grandes, mas você pode diminuir, deixar elas bem pequenininhas, ver o histórico acontecendo aqui atrás, tá? É, caso você queira ver um pouco mais para trás, também esse botão ajuda para você, tá? É, você desliga eles, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Pronto. Vou voltar para H4, Uh, vou desligar aqui, porque esse robô não está funcionando agora. Então, se eu quiser, por exemplo, uh, ver um, um pouco mais atrás, eu vou colocar aqui em H1, tá bom? Só um minuto. Aqui, então, eu posso diminuir, eu posso voltar aqui e ver mais atrás, clicando nesse botão, é o histórico lá de trás, desde janeiro, né? Posso voltar aqui. Para é, onde ele estava normalmente, tá? É, afastar aqui da, do lado direito. Posso dar um zoom para ver as velas e posso dar um zoom menos para poder ver todo o gráfico na sua maior extensão para ver assim: uma de repente, uma tendência de, de, de, de alta ou tendência de baixo. Ok, muito bem. Próximo tópico de tutorial.